introdução. Olá, seja bem-vindo a mais uma iniciativa do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Apresentamos este material com orientações para auxiliar as organizações da sociedade civil na execução de projetos. Ele possui ainda um encarte com contato do departamento e outras informações úteis. O que se pretende é facilitar o alcance e o cumprimento dos objetivos propostos pelo seu projeto e fazer com que a parceria entre a sua instituição e o departamento gere informações que possam dar a real dimensão das ações de promoção e defesa dos direitos humanos relacionados às epidemias de DST, HIV AIDS e hepatites virais. Não se acanhe, se tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail chamada022011.com arroba Bom trabalho!